Muito bem, muito bem, muito bem. Recordando e retomando. Nos outros dois vídeos, nós trabalhamos com comandos básicos. No segundo vídeo, nós trabalhamos construção de camadas, entendendo a organização do desenho paramétrico, paramétrico vamos dizer assim. Estruturamos alguns elementos da edificação, como terreno, baldrame e as paredes. Né? E nesse vídeo, Uh, o objetivo é a gente trabalhar, então, com a construção do piso, com a construção da laje e com a construção do telhado, né? E aí, depois, no quarto vídeo, nós vamos falar sobre as aberturas, certo? Lembrando, então, que dentro do procedimento, no último vídeo, nós criamos a parede, né? Tá aqui a parede, e ela não estava agrupada, então, se seleciona tudo, ó. E vamos agrupar a parede. Criar um grupo. Uma outra coisa que foi feito também. né é Aqui na Layer 0. Coloquei ela como atual. O lápis ou o olho. Né, e coloquei todas as linhas guias na Layer 0. Você seleciona. Se não aparecer Layer 0 aqui na formações de Identidade. Você muda para Layer 0. Tá bom? Bom, vamos fazer o piso. Está vendo que aqui não tem a camada piso? Então eu vou, vou criar, né? Piso. piso. Crio e vou colocar ela como atual. Ó, meu lápis. Desligo a parede. Permaneço aqui com o baldrame, né? E olha só, esse piso aqui de fora. Esse de fora aqui, ó. Ele vai ter cinco. Então, eu vou puxar. 0,5 para cima. foi 50, é 0,05. Desculpa. Os demais, né? Esses de dentro aqui vão ter 15. Então, então. aqui. Ó. Vou puxar. 0,15 vou puxar 0,15 tá? e esse aqui da área de serviço acho que é isso que vem até aqui na frente ó. É, ó, vem daqui até aqui pega tudo isso e ele vai ter também 0,05 Perceba que como eu estou fazendo pelas paredes, né? Se eu desligar tudo, ó. Lado, laje, terreno, baldrame. Sobra só o piso. Então, vou selecionar. Inclusive, vou desligar aqui ó, as layers. Vou selecionar todos os pisos. Botão direito, criar grupo. Certo? E aí eu vou ligar aqui, ó. A parede. para você ver como é que fica, ó. ó ele não atrapalhou e aí esse piso aqui ó eu vou ter que consertar para poder chegar no limite correto aqui da parede né ó, terreno bom certo então vamos consertar esse piso aqui ó isso gente eu estou fazendo para que vocês possam aprender os recursos tá o desenho ele deve ser bem planejado tem que ter todo o sketchbook aí, os, os sketches antes, né? para você realizar com a medida certinha. Olha só, tô aqui, ó, piso, né? Cliquei, olha só. Apareceu aqui a linha do grupo. Eu clico mais uma vez, entrei no grupo. E basta puxar, ó, a lateral até o limite da parede. E ele já acertou, ó. Então, ele é bem dinâmico. Quanto a é isso, Acertei o meu, meu piso e clico fora para sair do grupo. Né? Quem não entendeu o esquema, é assim. Eu tenho um, um objeto, como eu estou falando para vocês. Depois que eu puxo e esse objeto está pronto, eu tenho costume né, de agrupar os objetos. Criar grupo, para que ele não possa se misturar. Para que eu possa editar esse objeto, eu tenho que entrar. Aí, quando eu clico duas vezes, eu entro no grupo, ó. Então, eu não estou trabalhando nesses objetos que ficaram verdes, ó, tá vendo? Só no que está branco. E aí, eu posso editar do jeito que eu quiser aqui, né? Ó. Se eu quiser puxar, afastar, aqui, ó, ele vai trabalhar só nesse objeto e dentro do grupo. E para apagar também, seleciono e deleto. Fica também, fica mais fácil. Tá vendo, Vou ligar aqui o baldrame. Ó, e vou ligar o terreno. Certo? A minha laje. Agora, vou trabalhar na laje. É simples. Bem simples, por sinal. É? Retângulo também. Ó. Vou pegar daqui até aqui, ó. laje, uma laje de forro normal, vai ter 10, então 0,10 né? de altura, fiz a laje, pronto. Depois a gente põe o um pilarzinho aqui, né? Muito bem. aí a laje. Tenho o costume também de desligar tudo, deixar só a camada vigente para verificar se a organização está correta. É uma verificação. Seleciono tudo, botão direito, criei grupo. Tá. Bom, tem gente que é mais afoito, às vezes, e quer começar a colocar cor, essas coisas, né? E aí a gente vai, posso colocar em materiais. Mas é tão fácil, vamos, vamos terminar aqui o desenho né? e a gente já faz o material. Né? Olha lá. Vou fazer o telhado e eu vou fazer ele com, com platibanda. É, Para ficar mais fácil não ter que entrar na explicação de, de, de telhado. Né? Então, essa aqui é a minha laje. Coloco o telhado como ativo. Né? Ó, a laje está agrupada. Então, eu vou desenhar um outro objeto por cima da laje. Ó, que é um retângulo. E aí, nós vamos utilizar um comando né, novo. Que é esse aqui. Ó, o equidistância. Tá vendo? O equidistância, ele permite eu fazer uma... Uma, uma parede em cima disso. eu aí. Deu pau aqui. Vou dar um CTRL Z. Acho que estava selecionado. Por uma visualização melhor aqui do plano. Ó, telhado. Visível. Né? Vou soltar o telhado. Vou utilizar a laje como referência. Criou, clico aqui, criou, certo? Venho aqui no Equidistância, ó, e vou fazer para dentro, uma outra parede, ó, tá vendo? De quanto? Vou fazer de 15, 0,15, e aí essa parte de dentro aqui, ó, que é o da laje, vou apagar e vou subir a minha platibanda do telhado, aqui ó, 1 um metro, Tá? Então, o telhado vai ficar escondidinho. E para poder fazer o telhado, agora eu posso desligar a laje e trabalhar só aqui. Melhor. Não. Vou fazer aqui a altura, partir do centro, ó. Uma linha. Vou fechar aqui, ó. Estou desenhando. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, a orbita olha do outro lado. Pega o centro, ó ele já pega automático. Uma do linha até o outro centro aqui. Uma linha, pego a face aqui, ó, aquele ponto a ponto do meio, ó, mediano, ó, ponto mediano. Desenho até o próximo ponto mediano. Conecto lá, espera ele sinalizar para você, ó, lá, extremidade. Ó, extremidade de uma ponta, a extremidade, pronto. Aqui. E vou juntar esses dois. Ó. Opa, não era isso que eu queria, não. Vou juntar esse com esse. Com essa órbita aqui. Ó. Aqui. E aqui. Era para ele ter feito automático, né? mas na hora que eu apaguei, está aí o telhade, tá? Ele estava entendendo que era para fechar, porque era a mesma altura. Eu vou ligar toda a casa. Ó. Então, observa que aqui, ela está inteira, separada. Qual que é a vantagem de fazer assim? Quando a gente for trabalhar a sessão, corte, a né? primeira coisa é Visualizar, câmera, visualizar a câmera, e eu vou colocar a projeção paralela, para que a projeção fique, ó, isométrica, vista de cima, vista de frente. Percebe que por ter feito por baixo da terra, ficou lá a representação do terreno, lateral, ó. Então, aqui na perspectiva, olha que legal. Aqui na ferramenta seção, plano de seção, eu posso dar o um nome, né? Plano de seção, corte AB, sei lá. Só para saber. Né? Coloco a face que eu quero que ele corta. Pego o comando mover. Seleciono. Primeiro, seleciono aqui, mover, né? E vou mover o meu plano de seção. O que, que nós fizemos dessa forma? Vou mostrar para vocês. Aqui ele já cria o desenho técnico. Deixa eu esconder aqui o plano de sessão. Então ele mostra para mim o piso, a diferença de piso. A viga baldrame e mostra lá dentro. Se eu visualizar aqui o plano de sessão. Fiz um corte, né? Pegando a varanda. E aqui mostra lá, já cortando o telhado, já mostrando o desenho. Então. Certo? Ele mostra aí, já com as espessuras, já com o desenho correto, né? para que a gente possa criar também a partir disso o nosso é, desenho técnico, vamos dizer assim. Né? E além de possuir o quê? É, todas as partes separadas, né, se eu quiser trabalhar só com a parede agora, que vai ser o próximo vídeo, seleciono ela como atual, é essa mensagem que dá aí, o telhado, e vou trabalhar só com as aberturas na parede, que é esse bloco aqui, tá bom? Então, até daqui a pouco, próximo vídeo, vamos falar sobre as aberturas e introdução das janelas aqui na, na parede e materiais. Até já!